Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido Festa Junina Amor, Amor. Esse aqui, ó. olha só que lindo que é esse vestido. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Olha só que maravilha que é esse vestido, rico em detalhes, maravilhoso, gente. É uma peça maravilhosa, ter certeza que você vai amar.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 Pessoal, vamos fazer então o nosso vestido caipira amor amor. Tá vamos lá então, a gente vai precisar dos moldes, tá? Vamos precisar também de botãozinho Rita. Tá, botãozinho Rita, e dos moldes, né? E a ah, enfeites, né? Eu vou usar essas cianinhas aqui, né? Esses babadinhos aqui no vestido. Vou usar tudo que enfeite. Vestido caipira, né? Você pode enfeitar mesmo à vontade, né? Uma época que dá pra enfeitar tudo à vontade. Então, eu separei aqui bastante enfeite, bastante detalhezinho, pra gente pôr no nosso vestido, tá? Então, vamos lá. Aqui eu cortei um filete, né? Um filete. Ah, esse tecido aqui, esse tecido aqui nosso, ele é um textoline, Tá? Então, o xadrez é lino, tá? E o nosso tecido principal, que é esse todo colorido, porque é, é para a festa junina, né? Nosso tecido principal é tactel digital, tá? Tactel digital, tá bom? E para forro, eu tô usando tricoline, tá bom? E os moldes, né? Então, a frente você vai cortar quatro vezes, duas vezes tecido principal, duas vezes no forro. Costa duas vezes, uma vez tecido principal e uma vez no forro. Saia um duas vezes, tecido uma vez tecido principal, uma vez no forro. Essa única saia que a gente corta duas vezes, tá? Manga quatro vezes, saia dois: aí, a gente vai cortar com o nosso textoline, né? A saia dois já é o tecido textoline quadriculado aqui, xadrez, né? Então, uma vez dobrada, tá a saia três. Que é a saia de cima, primeira saia ali, né? Essa, a saia menor, essa é no tecido principal ali, o tecido que a gente vai usar a peça, tá? Uma vez dobrado, tá? Esse aqui é pra fazer um lacinho, se quiser, né? Um laçarote pra pôr na cabeça. E filete do laço. Aqui é a nossa alça, tá? Da, da jardineira ali, que a gente vai fazer um coração bem show de bola, bem no meio ali, nas costas, tá? Tá? Então, o coração aqui a gente vai cortar duas vezes dobrado e a alça quatro vezes, tá? Esses são os materiais que a gente vai usar. Bora, então, pegar o nosso coração aqui. Vou pegar aqui a nossa alça, as nossas alças. Vou colocar uma em cima da outra aqui. Então, ficou assim, fizemos as nossas alças, tá? Juntamos, ficou assim. A gente vai passar um preço ponto, tá? aqui Agora, aqui o nosso coração. Vamos pegar aqui a nossa. A gente vai pegar aqui, tá? tá aqui. Aqui, eu peguei essa fita aqui, maravilhosa, que é... Eu amo essa fita, né? Por causa desse ponto de luz que ela tem no meio. É cetim com organza. Então, eu faço isso aqui. Pego aqui, coloco aqui, gente. Vocês estão escutando o acordo dos cachorros, né? Então, eu coloco aqui. faço um arremate bem aqui no meio. Passamos uma... Um arremate aqui a gente faz o a gente faz o formato do laço aqui que a gente quer tá olha só que bonito que vai ficar aí a gente pega uma linha né uma linha de costura mesmo Agora a gente pega esse nosso e vai fazer assim, ok? Vou dar um, um pontinho aqui na mão. Assim, aí, você vai pegar e vai colocar a fita bem aqui no meio, tá? Do teu coração aqui, bem no meio assim, tá? Só um pouco, pode colar, né? Você pode colar Aqui. eu vou colocar aqui, dar um pontinho aqui, Assim. Vamos pegar agora o outro coração pra gente acabar esse aqui. Vamos pregar esse aqui agora, tá? Uma certinho e vim pregando. Pegou tudo, faz um, um pique aqui pra virar. Virado, nós vamos colocar mais um enfeite aqui. Assim, ok, reserva. Vamos pegar as nossas costas <risos> bem no meio aqui. A gente vai colocar o nosso. Coração tá aqui. A gente vai colocar as nossas alças. Então, tá aqui. As costas estão tá pronta. Vamos preparar as nossas saias. Pegar a última saia aqui, a saia mais longa. o nosso bordado aqui, tá? Vamos pegar o nosso forro. Essa é a única saia que tem forro, tá? As outras aí não tem forro. Tirar a saia e pressupontar aqui. assim, passar uma costura aqui em cima, pra juntar aqui, uma costura de segurança. Aqui a gente sai sem Sim, dá retrocesso que a gente vai franzir essa saia assim. fechando um dedo sempre pra pregar os lados. É isso aqui. Saia. Primeira saia já tá pronta. Vamos para a segunda saia. Agora. Segunda saia, como eu disse, não tem forro. a segunda saia vamos passar essa fitinha aqui embaixo eu dei uma limpeza pus é testolinho testoline ele puxa bastante fio ele desfia bastante tá então aqui Agora vamos franzir ela também. E agora, a nossa última saia. Vou na overlock dar uma limpeza também nela, ok? Já volto. Então, tá aqui. Limpamos em cima e embaixo. Vamos pegar... Esse a gente vai colocar a mesma bainha que a gente colocou no coração, tá? Mesmo enfeite. Esse aqui é um elástico, tá, gente? Então, cuide para não puxar. Pois eu deixo o link onde, onde eu comprei os acessórios e aonde eu comprei os tecidos que eu tô usando aqui, tá? Os tecidos foi na JLM Tecidos, lá de Brusque. Eles vendem... Eles têm um site online, chega rapidinho, me surpreendi até. Tem uma variedade de tecido né? bem legal lá Quem puder ir lá e comprar lá Lá tem muita coisa Tem coisa que não tem no site, tá? E os acessórios que eu tô usando, as fitinhas e Eu comprei, eu achei na Shopee A Sueli o nome da, da pessoa que vende Ela vende Ela faz um pacote Fitinhas de armarinho, essas coisinhas, botão. E ela manda pra todo o Brasil. E é bem baratinho também. Eu vou deixar o link depois aí. Vou colocar o link aí pra vocês, Tá? A gente tem também um molde do Caipira. A gente tam também tem um molde pra menino desse aqui, tá? Que é o Camisa Festa Junina Amor Amor, pra combinar com esse aqui, fazer o casalzinho, né? Virar aqui e ir espontando. E agora vamos passar uma costura aqui pra gente franzir também. E agora vamos pregar uma, uma saia na outra. Então, vamos lá, o segredo dessa saia. Vocês viram que a primeira saia eu fiz forrada, né? As outras eu não fiz forrada. É muita linha que dá, né? A primeira saia, então, eu medi aqui nas costas, deixando um uhum, centímetro, meio centímetro de cada lado, pra gente pegar os lados aqui. A segunda saia, eu não vim até, até aqui. Eu franzi ela, que deixasse esse tanto aqui pra cá. Mas, a primeira a primeira saia aqui, eu já coloquei na largura aqui da última saia. Ficou assim. Depois, a gente vai colocar umas fitinhas aqui na, na bainha das saias. Então, ficou assim a nossa saia. Reserva. Vamos pegar a nossa manga... Lembrando que a nossa manga tem costa e frente, a parte mais alta é costa, tá? Vamos pegar o nosso babado aqui e vamos pregar aqui na nossa manga. Aqui, gente, vamos aproveitar esse elástico do nosso babadinho aqui e vamos dar uma puxadinha, tá? Agora, vamos pegar a nossa frente. Vamos deixar os nossos forros de lado, pegar as nossas costas aqui e pregar aqui, tá? Ó, pegar os ombros, tá? Olha lá. pegar a nossa nossas mangas parte mais cavada aqui é frente E a outra agora tá mais comprida. As costas aqui, a parte mais longa, costa, ó. Mais alta as costas, Tá? Essa aqui você pode fazer ela com, com forro ou sem forro, tá? Então, ficou assim, tá? Agora, eu vou fazer o forro. Vou colocar a saia, né? Vou deixar a saia pra depois. Agora, eu vou fazer o forro aqui. Aconteceu uma coisa aqui, já peço desculpa para vocês, né? Mas, isso acontece, eu não vou refazer o vídeo, a peça. Até porque ia demorar muito e eu tô com pressa pra fazer essa peça aqui, por causa da festa junina, né? Mas, então, eu vou explicar para vocês aqui o que eu fiz, o vídeo pulou, né? Porque parou de gravar e eu não tinha reparado. E... Eu acabei seguindo, né? Mas aqui, gente, o que que eu fiz? Eu preguei a manga no forro, tá? Como eu preguei aqui, na peça principal, preguei a manga no forro. E preguei o forro na peça principal. Preguei o forro. Uni aqui, pescoço e os lados. E fiz pique. Aí, coloquei a saia aqui. Preguei a saia aqui embaixo, né? na peça principal, tá? E agora, eu tô fazendo as mangas, juntando as mangas, tá? Então, uni o forro, preguei a manga no forro, normal, como eu preguei no tecido principal, e uni o forro com a, a nossa peça principal aqui, pelo pescoço e aqui dos lados, tá? Então, foi isso que eu fiz. E daí, fechei os lados, tá? Fechei primeiro o lado do forro, do da peça principal, aqui, ó. E peguei o forro e fechei aqui também, tá? Então, lado do forro e lado da peça principal. Fechei os dois lados, tá? Tá bom? E daí, ficou assim. Aí, eu viro a peça, tá? Tá? Aqui eu já até fiz uma manga já, mas vou fazer junto com vocês a próxima. Ainda bem que, ó, vamos virar a peça toda aqui. Agora, a gente vai pegar a manguinha do forro aqui, colocar aqui, tá? Tá? Manguinha do forro e a nossa manguinha principal Vou aqui esse, esse excesso aqui do babadinho tá só do babadinho tá vamos colocar o babadinho tudo pra dentro assim e aqui a gente vai pregar passar uma costura de segurança tá Forro com tecido principal virando o babadinho pra, pra dentro aqui, tá? Juntamos o forro com o tecido principal, vamos pegar o nosso filete, lembra que a gente, tinha... a gente tinha um filete? Vamos dobrar aqui pra dentro. E vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, e uma vez no meio aqui, tá? E vamos abraçar aqui, ó. Aonde a gente fez a nossa costura de segurança e vamos dobrando e abraçando ali a nossa, a nossa boca da manga, tá? O nosso babadinho fica aqui, tá? Pra cima, e vamos abraçando. Vai ficar todo forrado, todo embutido, tá? Como a nossa festa junina, ela é no frio, né? É no inverno, então você faz uma peça quentinha já pro seu bebê. Ficou assim. Aí, você vai virar aqui. Vai virar aqui a manguinha. E vai virar pra cima, assim, ó, o teu filete. Ó, Tá? Como se fosse fazer uma bainha. E vai passar uma costura. Só pra dar acabamento. Rebater o filete. Tá? Tá? Ficou assim as manguinhas, olha só, tudo bem acabado. Vou cortar os fios, né? Aqui na frente, aqui a gente vai passar um elástico, tá? aqui, tá? Ó, só nessa parte aqui. A nossa manguinha, depois nós vamos colocar uma fitinha aqui, ó. Vai ficar muito bonitinho, nós vamos colocar uma fitinha aqui na manguinha, tá? Agora aqui, a gente vai colocar a saia pra dentro, né? Que embutia a saia. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos lá. Tá assim, a gente vai colocar aqui. E vai virar pra cá, tudo pro avesso aqui, Tá? Costura aqui do lado com costura aqui do lado, e a gente vai embutindo, vai fazendo isso. Só vai deixar um pedaço aqui, tá? Pra gente virar a peça, tá bom? Bora lá. Sempre coloca costura com costura pra dar certo, tá? Costura com costura aqui. E a gente vai arrumando aqui. Aqui sai fora e vem aqui. Vou deixar um buraco para a gente. Fechar a nossa. A, virar a nossa peça, né? Então depois a gente consegue, consegue virar a peça. E agora a gente vai virar a peça para esse buraco que a gente deixou aqui, tá? com cuidado para não descosturar para não rasgar Agora, a gente vai espontar a peça toda, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai espontar a peça toda e já aproveitar e fechar esse buraco que a gente deixou para virar a peça, tá? Então, bora lá. essa. Que beleza, tudo forradinho. Agora a gente vai colocar O nosso botãozinho aqui. Se você quiser colocar velcro também dá. Nossa, que sonho. Bem caipira mesmo, bem. Vamos colocar os nossos botões aqui, tá? Três botãozinhos para esse tamanho aqui. Esse aqui é um tamanho três, tá, gente? Pode estar tá usando ele, fazendo ele sem ter forro também, tá? Mas olha só, gente. Ficou perfeito, bem acabado, olha só. Eu também vou colocar lacinhos, né? Vou colocar uns lacinhos aqui. Vou colocar lacinhos nas... Nas nossas sainhas, já até cortei aqui, ó. por lacinho aqui. Deixar bem cara de festa junina mesmo. Tá? E dois e um lacinho aqui nas manguinhas. Vai ficar muito show de bola. Vou lá colocar os botãozinhos, vou colar os lacinhos e já volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso vestido. Festa junina, amor, amor. Já voltamos. Então tá aqui, gente, ó. Peça pronta, acabada. Olha só que linda que ficou. Bem festa junina mesmo, tá? Olha só as manguinhas. Tudo forradinho, ó. Tudo forradinho. E aqui a nossa peça Ficou maravilhosa, né, gente? Olha só Ficou maravilhosa, né, gente? Tá aqui a nossa peça Nosso, nosso vestido Festa Junina Amor, amor Nosso vestido junino Amor, amor Tá bom? Tem a camisa também, pra você tá fazendo casalzinho. Ficou show de bola. Espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet aí, bora aproveitar aí o inverno e também as épocas temáticas, né? Para tá fazendo roupas temáticas, tá bom? Então, bora lá, vamos... Aproveitar aí, vender roupas temáticas, roupas de inverno, que no inverno vende muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima, Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês é meu sucesso. Eu amo muito vocês. Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Eu amo demais vocês. Até a próxima, beijos, fique com Deus. Tchau!